Aprender a calcular o custo da construção de uma casa de steel frame? Quer ter a mão de obra com valor certinho que você não vai ter prejuízo? Vem assistir o meu webinário dia 4 de setembro, às 8h30 da noite, e a gente vai conversar sobre tudo isso lá dentro. Vai ser uma aula aberta, em que eu vou estar conversando, vou estar falando, e vocês vão estar me respondendo. Vai ser bem interativa, e eu prometo que você vai sair de lá sabendo muito mais do que você imaginava.